A merda não deu certo ontem, trouxa, tem que gravar de novo. E aí, moleque? Como vai suas forças? Espero que bem. Bom, obviamente, a subjetividade é um contexto pessoal, porém, a falta de uma realidade objetiva, sobrepõe o contexto filosófico. A tentativa de objetificação do que é para o ser, consciência, agência, personalidade, filosofia da mente, que é sempre baseada nas propriedades do indivíduo, e a própria realidade, o realismo com que o ser percebe a vida por meio da sua verdade, por meio da sua habilidade de ver e por meio do ser tornado padrões psíquicos reais ou não reais através da sua habilidade de atribuir gravidade às formas, formatos e contextos. A qualidade ou a condição de um sujeito, de um objeto, de um fator que é quantificado ou qualificado em meio a o quanto o ser considera uh, adequado ou não adequado o que pensa, o que sente por meio das suas crenças e filtros assimilados durante seu desenvolvimento. A perspectiva do sujeito ou sujeita a questões como regras e normas que nem sempre são regras e normas apropriadas. Às vezes, são regras e normas que o dissociam da sua verdade e da sua habilidade. Muitas das vezes, a verdade que o ser tem como reflexo das propriedades que fazem parte da estrutura psíquica e realista do indivíduo nunca vieram à tona devido a um desenvolvimento restritivo. Restritivo esse que torna as várias definições subjetivas ambíguas e condições do íntimo e da essência uh, tornando essas mesmas condições intercambiáveis não dá para trazer à tona o que o ser sente ou percebe, tornando isso uma repressão uma agonia, uma ânsia tornando a realidade do indivíduo às vezes insuportável porém é comumente representada a vida ou a percepção humana, como se o humano fosse todo todos os humanos fossem iguais, como se a explicação, ou a influência ou confluência dos julgamentos e das percepções tivesse uma perfeição ou ao norte. Aonde esse norte, na verdade distorce distorce, desnorteia a visão da verdade subjetiva e singular do indivíduo em meio a uma realidade coletiva uh, que não dá ao sujeito a, a sua liberdade para que ele possa constituir a sua coleção de percepções, experiências, expectativas, compreensões sociais Sim. e culturais, crenças, fenômenos, a interpretação dos fenômenos e a especificidade da interpretação da persona, e personalidade em meio ao meio de convivência conveniente se o ser não tem um julgamento próprio ele não consegue ter uma percepção conveniente não consegue estabelecer suas propriedades como prioridades e acaba sofrendo com preconceitos que distorcem sua visão da verdade e desqualificam a sua realidade livre seu poder de interpretação seu poder de Intermediar sentimentos, seu poder de imaginar e seu poder de qualificar e quantificar indivíduos, conceitos, explicações, arte e até mesmo a própria objetividade da subjetividade em descrever seres singulares com formas iguais, porém com completamente diferentes tornando o ser inconformado em meio às suas visões diretas e indiretas, visões coerentes, alinhadas ou, ao mesmo tempo, coerentes e propostas, formando, assim, uma distorção da compreensão e da percepção da confluência da própria realidade, desfavorecendo o ser como indivíduo e tirando ele, da sua posição de sujeito. Ele é responsabilizado pela forma, pelo formato, e se sujeita a uma responsabilidade que o dissocia do contexto social e desse autoposicionamento. A fen a, os fenômenos, né, a fenomenologia a, que descreve o, o desenvolvimento do ser Uh, e a construção desses é, dessas experiências são sempre fatores que acabam problematizando o ser, pois ele está desnorteado. aonde há uma ideia, uma crença, um ídolo de perfeição, também subjetivo, não é claro. Esse ídolo de, esse ídolo de perfeição, é criado, é uma criatura, também é sem oculta, porém que norteia algo que o ser nunca vai alcançar. O posicionamento do ser é o que o adequa a uma estrutura con construcionista, porém a sua autonomia corrompida. Pois o autoposicionamento o diz, faça isso, porque essa isso é o correto, porém isso é impossível. Isso não será possível, pois ao invés do ser agir conforme sua autonomia, baseado em seu existencialismo, de maneira cética, de maneira construtiva, de maneira objetiva, de maneira a descrever suas opiniões e pensamentos, ele acaba sofrendo por meio de condicionamentos sociais generalistas que objetificam o ser como se ele tivesse que entrar em caixinhas, como se ele tivesse que entrar em modelos e objetos que dos quais ele não pertence, dos quais ele não deseja pertencer, mas se cobra para pertencer, do, dos quais ele não deseja viver ou sentir, mas tem aquilo como regra de conduta, independentemente do objetivo, que, na verdade, ele só deseja ser aceito e suprir necessidades instintivas das quais esses construtos, né, essas ideias ah, de permanência, aceitação e inclusão social, psíquica e emocional não devem ser metas, são condições. Não condições para o ser ficar, mas condições no sentido de é inevitável o pertencimento de um ser humano a um ser humano. Não é uma condição social aonde o ser tem cuidado, amparo, segurança, benefícios, onde ah, o ser tem, faz tudo isso, se cumprir a condição, não. A condição inevitável, inquestionável, inabalável, significa o ser ter condições humanas, humanitárias, para ser ele mesmo, para expressar sua genialidade, suas diferenças, sejam elas biológicas, sejam elas psíquicas, sejam elas fisiológicas, aonde inevitavelmente a sua subjetividade cultural, cognitiva, sua percepção neural e sua interpretação irá contribuir com a humanidade. A humanidade não é tão evoluída e tão capaz hoje porque não consegue organizar sua realidade a estimular a, os indivíduos, sendo que acaba os isolando em um ambiente autocontido, gerando assim um mundo circundante em experiências replicadas e ciclos ineficazes, aonde os seres desejam uh, constantemente transformar a si mesmos em algo mais leve, mais confortável, mais objetivo. E com isso, tem medo do que sentem, tem medo do que percebem, tem medo do que podem ser. Mas, na verdade, o que os amedronta devido à ambientação doentia é, por sua vez... A cura é, por sua vez, o resultado. E esse choque cultural é o que chamamos de despertar. É o que possivelmente é compreensível. Mas, na verdade, se mostra como incompreensível e até mesmo hostil ao indivíduo que se aperta dentro de uma caixa social e uma imposição uh, pessoal à sua liberdade e seu jeito até mesmo seu gosto, sua maneira e sua visão. Logo, esse ser busca a sua sanidade sendo um louco, esse ser busca a sua independência sendo independente. Essa dinâmica é destrutiva, essa dinâmica mina o, os padrões da coesão e da socioambientação, mina os padrões... Da civilidade, ou tornando o um ser cada vez mais doente, cada vez mais restrito, cada vez mais dissociado à sua humanidade, à sua singularidade. A cura para isso é a liberdade do indivíduo em um ambiente seguro, para que ele possa ter segurança e objetividade para fundamentar seus objetivos e suas formas de ver e perceber o mundo à sua volta e trabalhar nas suas descobertas e suas maneiras singulares de narrar o mundo externo e interno.